Você, com o pastor João Olímpio. Glórias a Deus. Mais uma vez, cumprimento você, ouvinte, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegou o um momento maravilhoso, o um momento da palavra. Eu convido você a abrir comigo a tua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 28, para nós estamos meditando a palavra santa e fiel do nosso Deus. Você que não tem, preste atenção, porque como eu sempre digo, a palavra de Deus é alimento para nossa alma e ela é digna de toda aceitação. Deuteronômio 28, a partir do versículo 1, diz assim, Será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus,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 e o fruto dos teus animais E a criação das tuas vacas E os rebanhos das tuas ovelhas Bendito o teu cesto E a tua maçadeira Bendito será Ao entrares, e bendito serás Ao saíres O Senhor entregará Os teus inimigos que levantarem contra ti Feridos diante de ti Por um caminho sairão contra ti Mas por sete caminhos Fugirão de ti O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que puseres as mãos, e te abençoará na terra que te, dá, que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus. Mas nos seus caminhos, em todos os povos da terra serão e és chamado... Pelo nome do Senhor, e um temor de Ti. Amém. Glória a Deus. Eu quero meditar contigo nessa manhã brevemente essa palavra. Nesses dez versículos que nós lemos, e eu convido a estar em casa, a história desse texto. Começa a falar com teu povo, um povo que tinha recém saído, aliás, já tinha um bom tempo que já tinha saído do Egito e agora estava caminhando para Canaã, estava caminhando para a cidade, para a terra onde o Senhor Deus tinha prometido aos pais daquele povo, a terra onde Deus tinha prometido a Abraão, lá em Ur dos Caldeus, quando Ele chamou Abraão e diz que seria bendito em Abraão todas as famílias da terra, onde Deus faz uma promessa para Abraão, dizendo que a nação que viria dele e da sua esposa seria uma nação numerosa, e essa nação seria Deus o seu povo, e o Senhor seria o teu Deus. E agora esse povo já quase no deserto, vilhas, diante da face deles vendo tantos milagres o povo tinha sede o Deus fazia a água sair da rocha o povo tinha fome Deus fazia o manar cair do céu todos os dias e não falhava cumprindo a palavra que dizia o pão nosso de cada dia nos dá hoje e realmente o nosso Deus ele cumpre essa palavra e não deixa o pão nosso de cada dia faltar na nossa mesa aleluia então aquele povo o que precisava, Deus saciava aquilo que aquele povo precisava no deserto, porque ele estava andando num lugar árido, num lugar onde não tinha nada para comer, mas Deus provia tudo. Até as sandálias dos pés não se acabavam, a roupa não acabava no corpo. Aleluia! Deus providenciava tudo que o povo precisava, Deus dava livramento. Deus dava a coluna de fogo à noite quando o deserto era muito frio E Deus dava também a coluna de, de nuvens de dia quando o deserto era muito quente Então Deus estava sempre presente Deus estava ali todos os dias com ele E o próprio Jesus nos diz hoje no Novo Testamento Eis que estou convosco todos os dias até a consumar séculos E o que eu quero dizer para você nessa palavra Que o mesmo Deus prometeu todas aquelas coisas no passado para aquele povo escolhido, é o mesmo Deus hoje. É o mesmo Deus. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que deu forças sobrenaturais a Sansão, o mesmo Deus que abriu o Rio Jordão para Eliseu passar, o mesmo Deus que jogou por terra as muralhas de Jericó, o mesmo Deus que deu tantos sinais e maravilhas Diante do, do, do povo, aquele mesmo Deus que saciou a fome do teu povo no deserto, ele é o mesmo hoje. Ele diz no livro de, de Malaquias que eu sou o Senhor teu Deus e não mudo. Ele é o um todo poderoso. Ele é aquele que pode todas as coisas. Aleluia. E agora esse povo já prestes a herdar essa terra prometida por Deus. E eu quero dizer para você que aquele que Deus fala se cumpre. As promessas de Deus, ela pode até demorar, mas ela se camina na sua vida. Só não vê quem não quer todos os sinais que a Bíblia profetizou já estão acontecendo no nosso meio nos dias de hoje. E nós estamos caminhando para o fim, nós estamos caminhando para a restauração de todas as coisas. Aleluia! E nós temos que estar bem atentos para isso. E Deus agora fala com o povo, olha... Será que se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus e teres cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Aleluia! O Senhor teu Deus te exaltará. E todas as bênçãos virão sobre ti e te ouvires a voz do Senhor teu Deus. Perceba que Deus está dizendo que tem muitas bênçãos para aqueles que obedecem a palavra de Deus. Davi, ele termina o Salmo 23 dizendo assim, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E ele começa o Salmo 23 dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi sabia disso. Você lê a história de Davi você percebe que Davi não perdeu uma batalha. Mesmo nos momentos difíceis, quando ele estava só, Deus arrumava um jeito de, de aparecer companheiros ou dar um, um livramento sobrenatural sobre a tua vida. Davi não perdeu uma batalha, porque ele tinha convicção que se ele ouvisse a voz do Senhor teu Deus, Deus o abençoaria por onde quer que ele colocasse os pés. Aleluia! Glórias a Deus. E nessa manhã eu quero falar para você o mesmo que Deus disse para Josué. Se hoje atentamente guardares a voz do Senhor teu Deus, Ele prosperará os teus caminhos. Você não, não tropeçará em pedras. Aleluia. E prosperará tudo o que você colocar as mãos. <risos> Se você crê essa palavra, vamos orar a esse Deus que pode todas as coisas. Senhor meu Pai, Deus de misericórdia, filho de Senhor, Ai querido, que cada um que está ligado em Cada um que está com fé no teu coração, obrigado do tom da graça agora, Senhor. Eu peço que o teu Espírito Santo alcance cada vida, cada coração, cada família. Ó oh, Deus Santo, joga por terra, todo, joga por terra toda a enfermidade, toda a angústia da alma, toda a rapina do coração. Traga alegria, paz, saúde para o teu povo, Senhor. E para todos aqueles que obedecem à tua palavra. E se há algum nesse momento que está acontecido, resistindo à tua palavra, Senhor Deus. Toque neste coração, Senhor Deus, toque neste coração que o teu Espírito Santo faça o melhor para esta vida. Assim eu te peço e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Gente querida, gente amiga, ouvimos uma palavra de fé, o... que volta agora no próximo sábado, no mesmo horário, assim permitido nosso... Volto, o melhor da música gospel para você no seu rádio. Quero agradecer você você que participou, você que interagiu com a gente aqui, tá bom? Você que não deu prazo, amanhã estou aqui uma hora da tarde, com o melhor da música gospel para você ouvir. -te. Muito bem! nunca se esqueça que esse dia, ele é o único...